Todos os dias, novas decisões surgem. Se você quer parecer melhor e sentir-se melhor, você tem que fazer algo diferente do que está acostumado. Mudar a silhueta pode significar mudar a sua vida. Apresentamos Forever Fit, um avançado programa nutricional e de gerenciamento de peso, desenvolvido em três passos. Clean 9, Fit 1, Fit 2. O FIT é um programa revolucionário, que vai ajudá-lo a sentir-se melhor, com ótimas dicas para conquistar uma boa forma. Oi, você está ótimo! A revolução do bem-estar já está espalhando-se no mundo, se sentindo melhor e em ótima forma. Isto é algo que todos querem. FIT poderá ajudá-lo a ter mais foco, mais confiança, mais energia. Comece a sua revolução hoje! A maior e mais revolucionária inovação da Forever Living Products. Olá amigo, é um prazer estar falando com você. Meu nome é André Vargas. Nesse vídeo você vai conhecer sobre o método Clean 9, que já é sucesso em 162 países. E por que esse método funciona tão bem? Ele oferece um programa de desintoxicação, reeducação alimentar, nutrição e prática de exercícios. E, e por que, que, que ele tem... Funcionado tanto, tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo. Em 2015, ele chegou no Brasil. Foi escrito por especialistas americanos e traduzido aqui para o português e assinado também por nutricionistas brasileiros. É, a Forever Living, que é a empresa que desenvolveu esse método, hoje ela está é, é, em 162 países desde 1978. Então, é uma gigante nesse mercado de produtos naturais. Ela é fabricante de vários itens com relação à saúde, nutrição, higiene pessoal, beleza. A maioria dos seus produtos é feito do aloe vera, que é uma planta maravilhosa. É uma planta, se você procurar até na Bíblia, você encontra citações, João 19, 39, Salmos 45, versículo 8. Dizem os especialistas também que Cleópatra se banhava com gel do aloe vera. Então é uma, uma planta muito utilizada. No Japão, depois da bomba, atômica de Hiroshima, eles utilizaram muito aloe vera para passar na pele, para proteção da, da pele, e, e no Japão eles meio que, entre aspas, idolatram essa planta, porque realmente ela tem uma infinidade de substâncias que ajudam o nosso organismo. Então a Forever Living é a maior plantadora e processadora de aloe vera do mundo, tá? Para quem nunca viu o que é uma aloe vera, eu vou mostrar aqui para você essa aqui é uma folha de aloe vera. No Brasil é chamada de babosa. Só que existem es várias espécies de alóis. É, a que a Forever utiliza é a Barbadensis miller. Que dificilmente ela vai se desenvolver no Brasil. Você pode ver, essa daqui foi uma espécie que eu trouxe do Texas. Mesmo assim ela não se desenvolve muito. Porque o solo aqui não é apropriado. No deserto, da forma correta, ela fica uma folha muito grande, muito grossa e cheia de polpa. Então, é, aqui no Brasil a gente tem a, a Arborenses, que é uma espécie menor, pequenininha, enfim. A Forever utiliza esta planta. Por que, que eu estou falando do Aloe Vera? Porque um dos produtos que contém neste método clean Nine, dentro desse kit clean Nine, é justamente o gel do Aloe Vera. Okay? Se a pessoa utilizar ela vai ter um resultado incrível, incrível. Eu quero mostrar para vocês alguns resultados aqui dos meus amigos que eu acompanhei de perto. São inúmeros resultados, mas eu quero mostrar para vocês amigos mesmo, pessoas que eu conheço, que eu acompanhei de perto. Quero te mostrar o primeiro, que é o Renato Brancati. Ele não conseguia eliminar peso. Em nove dias, ele conseguiu 5 quilos e 100 gramas. Olha que interessante, ele não conseguia. Uh, temos aqui também o Ismael Garcia, que é um amigo de infância, e ele queria eliminar a barriga, né? ele queria reduzir abdômen. E eu conversando com ele, começamos a fazer o um método Clean 9. Em nove dias ele conseguiu eliminar 3,5 kg. Um resultado muito bom. Temos aqui também a Thais. A Thais, depois que ela teve filho, ela não conseguia voltar ao peso normal. E ela fez o método Clean 9 por nove dias. E olha que resultado fantástico. Temos aqui também um aparecido. Nós sabemos que quando a pessoa é, tem mais de 50 anos, o metabolismo fica mais lento. E fica mais difícil de eliminar peso. Mesmo assim, o aparecido fez, do jeito que manda aqui na cartilha, do jeito que a gente recomenda, ele conseguiu um resultado de 6,5 kg em 9 dias. Temos inúmeras pessoas, temos vários resultados. Agora, o que me impactou, de todos esses, foi o Edgar Carriel. Ele conseguiu um resultado incrível em 9 dias. Fora a saúde dele, que melhorou muito. Então, querido, eu quero te falar uma coisa. É... O Clean9 vai fazer a diferença na tua vida se você primeiro tiver tomado a decisão de emagrecer. O emagrecimento começa na cabeça. Ele começa com uma decisão. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo que funciona. Eu quero fazer algo comprovadamente eficaz. É disso que eu quero te mostrar. Se a tua decisão é, eu preciso, André, emagrecer, eu quero emagrecer, eu vou te dar agora o passo a passo e o que contém nesse kit para que você consiga chegar no seu resultado esperado. Eu não sei se você quer eliminar dois, quatro, seis, não sei. Mas eu quero que você mude a sua vida em nove dias. Mas eu vou eliminar quantos em nove dias? Não sei, depende do seu organismo. Mas eu quero te dizer que em nove dias você vai ter novos hábitos para a sua vida e você vai mudar a sua vida para sempre, ok? Então, dentro desse método Clean9, desse programa, existe aqui um pacote de produtos que a Forever Living utiliza. Existe um guia nutricional, Aqui vem exatamente durante os 9 dias o que você pode e o que não pode comer. Vem aqui os pratos recomendados para que você não ultrapasse 600 calorias. Ó. Nós temos aqui noite da massa. Mas André, eu posso comer massa? Mesmo que, que eu estou no programa de reeducação alimentar? Pode, porque do jeito que está aqui ela não ultrapassa 600 calorias. Ela tem exatamente 585 calorias. Frango e arroz, salmão simples feijão e porco, então você tem várias opções aqui de cardápio oferecido por um guia, um guia nutricional, certo? Então você tem um programa de desintoxicação com a La vera, você tem é, um guia nutricional, você tem um programa de reeducação alimentar e você tem suplementos para te ajudar nessa Nesses nove dias para você mudar sua vida, tudo bem? E tem também aqui um guia de exercícios para você fazer, mesmo que você não faça academia. Você tem aqui um guia de exercícios para você seguir e começar a tirar resultados daquilo que você se propõe, ok? Então vamos falar um pouquinho do que vem nesse kit. Primeiro é o gel do aloe vera, tá? É esse produto da Forever Living, é feito com esta planta que eu te mostrei. Esta planta nós não podemos manipular em casa, porque entre a casca e a polpa tem uma substância amarelada chamada aloína. E essa aloína o organismo não consegue digerir. Então precisa ser produzido por uma empresa que se preocupa com a qualidade como é a Forever Living. Tudo bem? Então a Forever só utiliza a polpa do aloe vera. Então ela pegou a polpa do aloe vera e fabricou o aloe vera gel, que hoje é o principal produto da companhia. Um, dentro da polpa do aloe vera você tem inúmeras substâncias Tem vitaminas, minerais, aminoácidos Mas eu quero destacar uma Uma substância que faz com que a gente tenha um efeito de desintoxicação Que é a substância saponina Saponina o próprio nome já diz Sabão, né? Por isso que chama Cleanine limpeza Então vamos é, entender aqui de uma forma simples Como é que funciona é, a saponina dentro do nosso organismo Aqui tem água Ok? Iodo Iodo porque é uma química, se cair na mão, mancha na roupa também e simbolizando aqui as toxinas da nossa alimentação. Então imagine o seguinte, que a água seja o nosso organismo e o iodo seja a fritura, o sal, o açúcar, gorduras, conservantes e tudo isso faz com que o nosso organismo fique intoxicado. Nós sabemos que quando o nosso organismo fica intoxicado, as funções ficam comprometidas. Então, a saponina tem a função de fazer essa limpeza, ok? Então, vamos entender melhor. A Forever Living pegou a polpa do aloe vera e fabricou o aloe vera gel, que é o principal produto da empresa. É o mais vendido em 162 países. Aqui dentro tem exatamente a polpa idêntica que está aqui, sem conservante, estabilizada com substâncias naturais. Então... Você consumindo a polpa do vera, você vai ter um efeito desse aqui no seu organismo. Olha aí, incrível, né? A saponina, ela vai fazer essa limpeza e você vai expelir toxinas nas fezes e na urina. Então, o primeiro é, produto que vem dentro do kit... Dentro desse programa, Cleanine é o aloe vera gel. Você vai tomar exatamente da forma que está aqui. É 100% natural. Neste kit, neste produto, contém o um selo Kasher, que é um selo judaico, que os rabinos, os judeus, eles tomam muito cuidado com a alimentação. Eles não comem nada que possa agredir o organismo. Então, quando um produto tem um selo desse, ele significa que é altamente natural, puro, que não tem contraindicação. Lembrando que a Forever Live não fabrica medicamentos. Eles são alimentos funcionais, alimentos que têm uma determinada função para o seu organismo. O aloe vera é fantástico. Bom, segundo produto que compõe este programa é o Fields. Fields of Greens, todos nós sabemos que é importante comer fibras. Poucos de nós consumimos diariamente grandes quantidades de fibras. Aqui nós temos fibras verdes escuras. A maior concentração de fibras... É, nos vegetais verdes escuros. Então aqui nós temos eles. Tem também dentro desse produto pimenta caiena, alfafa, germe de trigo e clorofila. A pimenta caiena é fantástica porque ela vai funcionar como é, para queimar gordura localizada. E também, o, a, todo mundo sabe que comer fibras ajuda no trato intestinal. Eu tenho um depoimento pessoal disso. Dentro da minha casa. A minha esposa ficava uma semana sem evacuar. Passado a usar este produto, melhorou todas as funções intestinais dela. Hoje ela evacua normalmente duas a três vezes por dia. Este produto é fantástico e ajuda na queima da gordura localizada. Temos o V-Force, que é um produto feito de guaraná e açaí. Então você já sabe que ele é um energético, só que ele é um energético diferente ele pega a gordura do seu organismo e transforma ela em disposição e energia para você. Então, aqui você tem um termogênico considerado a ser 4 a 5 vezes mais forte do que os principais termogênicos que nós temos aqui no Brasil no mercado. Então, é 100% natural. Todos os produtos que eu estou te mostrando aqui são aprovados na Anvisa, no Ministério da Agricultura, Saúde, todos regulamentados corretamente, até porque a Forever é uma empresa muito séria. O outro produto que compõe esse programa é o Forever Light Ultra. Este produto é um pó nutricional que substitui refeições, da forma com que está na cartilha recomendado por um nutricionista. Aqui no rótulo você tem tudo, tudo que esse produto oferece e também com selo cocher. É, aqui você pode bater ele com leite desnatado, com frutas, é uma delícia. Você pode fazer, por exemplo, o seu sabor, o que você quiser: banana, com maçã, no outro dia você faz com pera, manga, cada dia você faz um sabor. Mas qual é a finalidade? Olha só. Se você jantar ou almoçar, normalmente vai ter de 700 a 1.200 calorias uma refeição comum. Se você utilizar este produto, batido com leite desnatado e com a fruta, ele vai dar aproximadamente 200 calorias. Ou seja, você vai estar trocando uma alimentação de 1.000 calorias por uma de 200. Olha que fantástico! E nós sabemos que a caloria... Faz com menos calorias significa menos peso. A cada 7.500 calorias equivale a um quilo. Então, se você substituir, você vai sim eliminar peso, ok? E juntamente com todo esse processo que, que nós estamos falando para você aqui. Então, este é o, é o Clean 9, tá? São dois sucos de oliveira, um Feeds of Free Greens, um V-Force e um Forever Light Ultra. Ele vem acompanhado do programa. Como eu vou usar? Exatamente como está aqui. O programa vai te recomendar como vai ser o seu café de amanhã, da manhã hoje, vai te recomendar como vai ser o seu almoço, vai te recomendar o café da tarde, vai te recomendar a janta, o exercício que você tem que fazer, a quantidade de água que você tem que tomar, inclusive tem até uma parte de anotações é, para que você tome a água corretamente, a quantidade de sal, tudo está aqui. Se você quiser adquirir esse pacote, nós vamos acompanhar o seu, a sua evolução e vamos acompanhar aqui dentro do programa a forma com que você está utilizando. Lembrando que é 100% natural. É fantástico. Eu tenho feito é, esse programa com muitas pessoas, inúmeras pessoas, talvez quase milhares de pessoas que nós estamos acompanhando. E os resultados são incríveis. A cada dia a gente fica mais feliz. Mas por que fazer? Né? Eis é a questão. Quanto vale a nossa saúde? Quanto que eu já investi na minha saúde? Eu, eu confesso a você que antes de eu me envolver nessa área, eu não ligava muito para a minha saúde. Eu gastava dinheiro com roupa, gastava dinheiro com passeios, gastava dinheiro com tudo que você possa imaginar, com carros, então nem se fala. Mas aí eu tive um problema de saúde e eu percebi o quanto é valiosa. Eu percebi que não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo, mas não ter a saúde. Não adianta nós termos muitos amigos, mas perder a saúde. Então hoje eu te pergunto, quanto vale a tua saúde? Quanto você investiria para ter tela de volta? Quanto vale a vontade de você voltar no seu peso normal ou atingir o teu peso ideal? Eliminar peso é saúde Antes de ser estética é saúde Porque se você ficar por muito tempo Sobrepeso, você sabe que isso acarreta em diversas Enfermidades, então este programa Vai trazer para você em nove dias Uma vida totalmente diferente Uma vida que você jamais pensou que você poderia ter Apenas trocando hábitos Fazendo uma desintoxicação Uma reeducação alimentar Um pacote nutricional e um programa de exercícios Moderados que você pode fazer na sua casa Inclusive, este é o Clean Nine. <música>